Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Danielle Mangini, do blog Arte de Mudar. E a minha missão é levar até você todo o conhecimento milenar do yoga e todos os benefícios da meditação para sua vida prática, para o seu dia a dia. Aproveite e siga o Instagram do Arte de Mudar: arte de mudar. Apoie o canal deixando o seu like e comentando, no final da prática, como foi a sua meditação. Procure um lugar bem tranquilo, bem calmo, onde você possa ficar em contato com você mesmo, com você mesma. Te aconselho a fazer essa meditação do dia 24 para o dia 25, conectando a sua força, a sua energia, com o seu Cristo íntimo. Hoje nós vamos visualizar o nosso verdadeiro ser, o nosso Cristo íntimo, o verdadeiro significado do nascimento de Cristo. Te aconselho ainda a fazer respirações bem largas, bem profundas, sentindo o seu abdômen inflando e desinflando. E com cada exalação, você se conecta ainda mais com o seu interior. Visualize o seu corpo deitado na cama. Faça algumas respirações longas e profundas. Escute conecte com as batidas do seu coração. Imaginando uma luz verde girando bem no centro do seu peito, da direita para a esquerda, ativando o poderoso chakra do amor, o chakra coração, a Anahata Chakra. Tente coordenar as batidas do seu coração com a sua respiração, transformando o seu corpo mental, físico e espiritual em um equilíbrio perfeito. Visualize essa luz verde crescendo, crescendo, se expandindo ao redor de todo o seu corpo, formando um globo de luz, Deixe a sua visualização criadora, a sua criatividade, produzir esse estado de expansão e amor. Abstenha-se de todo e qualquer conceito religioso e permita-se simplesmente usar a sua imaginação criadora. Enquanto você faz essa visualização tão bonita, tão profunda, eu te convido a orar comigo. Uma oração especial para esse dia especial, o dia do Cristo, o dia do seu Cristo íntimo. Hoje nós festejamos o nascimento do Cristo nos reunimos com as pessoas que nós amamos para juntos viver toda a alegria do Natal. Adorável Deus de misericórdia e amor, te saudamos e nos postramos diante de ti. O Senhor é onipresente, onipotente. O Senhor é a existência, o conhecimento, e a bem-aventurança absoluta. O Senhor está nos corações de todos os seres. Dai no Senhor uma visão clara, uma mente equilibrada, fé, devoção, sabedoria. Dai no Senhor força espiritual para resistir às tentações e controlar a mente. Livra-nos da raiva, da avareza, da luxúria, do ódio, da vaidade e dos ciúmes. Dai-nos, Senhor, corações com virtudes divinas. Que possamos sempre recordar do Senhor e da sua grandeza. Que possamos sempre cantar as suas glórias deixando que o Seu nome sempre esteja em nossos lábios. Dai nos Senhor, a bênção de poder pronunciar o Seu nome em nossos lábios. Que possamos morar em Ti por ciclos e ciclos. Que assim seja, assim é e assim será. Namastê.